Olá, empreendedor, seja muito bem-vindo ao meu canal. E nesta videoaula é uma sequência de uma série de videoaulas onde eu vou te ensinar, literalmente, a colocar a mão na massa, a fazer o teu blog altamente eficiente um blog de alta conversão, responsivo, que funciona em celulares, smartphones, várias telas de computador. E eu acho que isso é muito importante para você, porque é, um, é uma forma simples de você posicionar teu nome, teu produto, teu serviço no mercado, onde vai gerar muita credibilidade, as pessoas vão te procurar, isso é muito, muito, muito legal. Bom, é, qual o tema que eu uso? O tema que eu uso é o tema épico da Uber fácil. e por que, que eu uso o tema épico da Uber fácil? Eu já testei vários tipos de, de é, templates, tá? vários tipos de templates. E o tema que eu mais me adaptei, que eu acho que é fácil para você iniciar o teu projeto e que é extremamente profissional, vai dar uma cara muito legal para o teu blog, é esse tema. Ele não vai te trazer nenhum problema, ele é fácil, você insere imagens, você insere teus textos. As cores, você muda tudo ali dentro de uma forma muito simples, nada complicado, tudo extremamente descomplicado. Então, sugiro fortemente que você utilize esse tema pela simplicidade que é que você está mexendo. E ele dá uma cara, um visual muito legal. Eu vou te mostrar agora aqui na tela do meu computador como é que você vai fazer isso. Sem mais delongas, vamos pôr a mão na massa, vamos lá? Bom, o tema que eu uso é o tema épico da Uberface, E por que, que eu fiz essa opção de, de utilizar esse tema? Primeiro, porque ele é responsivo.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 você vai ser direcionado para a página oficial da Uber e você pode adquirir o tema, tá bom? Muito legal, né? Bom, se você quer acompanhar as outras videoaulas, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, aqui embaixo. É, aí tem o site onde você pode hospedar o teu domínio, onde você compra o teu domínio, inclusive onde você vai comprar é, o tema épico da Uberfácil. E contatos no meu site para você estar tá tendo acesso a informações de qualidade, informações para te iniciar o teu projeto pela internet, ou informações que você vai adicionar aí para é, melhorar a qualidade do teu projeto pela internet, OK? Se esse vídeo teve relevância para você, se você gostou, curte, compartilha e principalmente comenta, deixa no comentário aí se você travou em algum momento o teu negócio pela internet, deixa um comentário que eu vou ter o maior prazer de fazer um vídeo para te orientar como é que você vai fazer aí para destravar e ir pro next level e você ter um negócio de muito sucesso aí ou seja no teu modelo de negócio em tempo parcial, marketing multinível, ou seja na tua estrutura que você esteja montando para os teus produtos e serviços, ou até mesmo só pelo posicionamento no teu nome na internet. Um grande abraço, beijo no coração e aloha, bom demais!